Um abraço especial também pro malucos que do acampada ali atrás do golpe. <risos> tá tomando golpe a gente desde 8 horas da manhã, né? Mole não. Aí, eu vou contar uma piada pra vocês então. O camarada entrou dentro do elevador, tinha comido uma puta feijoada assim, maluco Aí ele entrou dentro do elevador e ele é uma madame, né? Aí ele foi, cara, e a fim de peidar essa coisa, foi, pá, soltou um peidão, né, cara? Aí a mulher chegou e falou, pô cara, que isso, não é que você solta o peito no elevador assim, lugar fechado e tudo mais? Aí o cara chegou e falou assim, ah madame, o negócio é o seguinte, eu não seguro o peito não, sabe? eu tenho vontade, eu de me mesmo. Por quê? A senhora segura? Ela falou, ah, eu seguro o peito, aí então segura mais um e pá!